Bom, hoje eu quero mostrar para vocês como se personaliza uma caneca de polímero plástico né, e uma caneca de vidro jateada de choque, para show. Eu vou personalizar utilizando o método de sublimação e... Só que para essa caneca de, de polímero eu vou ter que utilizar essa peça chamada culote tá? Você encaixa ela aqui para na hora de prensar não deformar, ok? Eu vou apresentar agora o resto dos materiais Eu vou precisar de uma tesoura, não pode faltar Vou utilizar também pedaços de adesivos, de fita né? Nesse caso eu deveria utilizar aqui aquela fita térmica que ela não deixa resíduo né? Mas aqui nesse caso eu vou usar fita crepe mesmo em pedacinhos só para mostrar para vocês, tudo bem? ficou sem a fita térmica. Aqui eu tenho a folha impressa já. É, da próxima vez eu vou mostrar como é que se faz, tá? A arte para sublimação. Então são duas canecas que eu tenho aqui, ok? Vou te apresentar a máquina agora. A máquina que eu vou estar utilizando para esse tipo de trabalho é uma prensa cilíndrica chinesinha. É, tem dois tipos, o em graus Celsius né, e tem em, em graus Fahrenheit. Essa daqui é Fahrenheit, tá? Aqui no caso em graus Celsius você vai utilizar 200 graus em torno aí de 180 segundos, é o que funciona para mim e e para hard eu vou utilizar aqui 380 graus em torno também de 340 segundos tá? funciona bem para mim em outros casos, em alguns tipos de máquina com uma qualidade melhor do que essa aí você vai testando o tempo que você deixa e a temperatura que você deixa mas 200 graus sempre Nesse momento agora eu vou separar as duas imagens, utilizando a tesoura, Não sei se dá para pegar aí, mas de qualquer forma é para separar, tá? Eu deixo um espacinho a mais aqui em branco. Vou tirar bem rente aqui, tá? Só tomando cuidado para não danificar a imagem. Evita de segurar com os dedos em cima da, da tinta, essa imagem é... procura deixar secar pelo menos 20 minutos, essa daqui já está desde ontem, no calcete aleijado, vai ficar assim. Ah, as dimensões dessa, dessa tira, eu utilizei aqui em milímetros, foi 210 mm por 92 milímetros, mas em centímetros dá 21 por 9,2. Eu utilizei duas canecas de uma folha, mas dá para você fazer até três canecas de uma folha. Vou cortar essa aqui agora. mesma coisa, deixa um espacinho branco para poder utilizar a fita aqui na, nas pontas a fita vai servir para segurar a imagem na, na caneta enquanto faz a sublimação aqui está duas tiras a máquina não sei se dá para você ver aí, vou aproximar um pouquinho mais, você vai regular a prensa aqui é, com ela quente, tá, porque a, a manta ela, ela incha, eu estou ligando, vou deixar aquecer a nossa máquina aqui, eu aperto aqui esse quadradinho, Começa a piscar certa temperatura, quando atingir a temperatura ela já vai começar a cair automaticamente. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Enquanto a máquina termina de aquecer, eu vou mostrar para vocês como se coloca a tira na caneca. Nesse caso aqui na caneca já é caneca de chuva. É simples, envolveu aqui, dá para colocar de ponta cabeça. Logo a caneca divide certinho. Deixa eu ajustar aqui melhor. Dividido o papel, você vem com, a, com as fitas. Peguei. pegar aí? Você pode estar utilizando somente duas fitas se quiser. Eu costumo utilizar, assim, isso aqui é o suficiente, tá? É somente para segurar o papel. Mas eu costumo utilizar seis, mas nesse caso aqui eu vou fazer com duas, que também não há necessidade de tantas, só para vocês verem. Então ela vai ficar assim e já vocês vão ver ela é sublimada, vai ficar bonito. Nossa a temperatura está chegando ao atingir 380 Fahrenheit. Ela vai começar a cair. aonde onde eu coloco a caneca para fazer o trabalho de sublimação. Agora eu já vou encaixar o culote e aguardar a queda da, do tempo. Nunca coloque antes a caneca dentro da, da maquininha, porque o tempo não vai funcionar direito. Não, a temperatura não vai cair, o tempo não vai cair. 380, ela vai começar a cair agora, 49. Você já pode prender a sua caneca e aguardar o danado apertar. Já estamos chegando ao final. Daqui a pouquinho a nossa prensa vai apitar e a caneca vai estar pronta. Ok, apitou. Desliga. Abre. Tira. Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho. Ó, um detalhe importante. A ah, toda caneca de polímero ela costuma Tortar um pouco aqui, tá? Ela deforma um pouquinho. O que, que você vai fazer? Vai só deixar a, o coloque um, um tempo dentro dela até que ela esfrie um pouco. Claro, não, procure estar tá sempre movimentando ele para não evitar dela travar ele aí dentro e depois ter E Já vou tirar para vocês dar uma olhada. Enquanto a nossa caneca esfria um pouquinho eu já vou colocar a de, de chope de vidro para fazer a sublimação lá aguardar a temperatura cair ok só travar e aguardar aqui parece que ficou é, ficou perfeita a nossa caneca como vocês verem só não é mais perfeito porque é do Corinthians certo ficou muito bonita essa caneca tô deixando o colote aqui ainda porque ela tá um pouco Ainda ela tem que, re... que ela tem que ajustar novamente a borda dela aqui na ficar caidoundi, um ok? Agora ela nossa caneca de, de chope aqui, de vidro, já está chegando ao fim também. Chegou ao fim, vou abrir, tirá-la e já vou mostrar para vocês também. eu vou mostrar para vocês também como que ela ficou, ok? Vamos ver como é que ficou essa caneca. Ligando com essa máquina aqui. Eu lá, uso... Utilizo o auxílio de um estilete aqui Olha só, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok, ficou muito muito show Para então você que quer dar de presente uma caneca de chope Ou uma caneca de porcelana Eu acho que é um, um presente muito bacana, personalizado com o nome da pessoa ou a foto se você quiser. Muito show de bola. Gostei, ficou muito legal. Pessoal, é isso aí. A caneca de polímero está aqui também. Vou mostrar para vocês. Ela também ficou bacana. O plástico. Mas uma. olha, a boca dela ficou, ficou show. Ficou show de bola muito legal, muito legal, muito legal. Gostei também. Bom, para você que gostou, se quiser, dá um like aí para gente e se inscrever no canal. Ajuda o vídeo a ganhar relevância, o canal ganha relevância e vê o que, que vocês querem. Eu estou pensando em dar um umas Dicas de coro como fazer a arte no coro draw ou quem sabe mais pra frente começar a dar um cursinho de coro draw básico para quem está começando. Tá? Se você quiser, é, comenta aí pra gente que vamos tentar fazer isso. Daí tá legal. Por enquanto, muito obrigado. E até a próxima. Valeu.